Para a medicina tradicional chinesa, as articulações estão diretamente ligadas às nossas emoções. Os ombros para o abraço, os joelhos para escolher caminhos ou chutar situações da nossa vida, aquilo que a gente precisa afastar, coluna para estruturar cada nível de relacionamento da nossa vida, pescoço para poder olhar por vários ângulos as mesmas situações e assim por diante. Então durante o curso de medicina tradicional chinesa, trações e manobras, além das manobras e trações, eu vou ensinar cada sentimento, os pontos de acupuntura que você pode pressionar para aliviar os músculos antes de fazer as manobras, é um curso bem completo, espero você lá.